Então vamos dar uma olhada no Bitcoin que fez um candle no diário muito feio ontem né rejeitando a casa dos 24 mil dólares novamente foi buscar a região dos 23.600 mais ou menos ali e está testando agora de novo a região dos 24. Será que agora vai? Vamos dar uma olhada nisso. Vou mostrar para vocês aqui agora exatamente o que eu estou de olho. Então não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal. Se inscreva e ative todas as notificações e participe também aí do grupo Telegram. Links aqui abaixo na descrição então vamos lá galera Olha, esse aqui ficou muito feio no diário mesmo tá complicado essa, essa rejeição O Bitcoin aqui até baixar o tempo gráfico a gente dar uma olhada o que aconteceu aqui a gente teve essa LT LTA aqui formando né e Bitcoin rejeitou exatamente no topo aqui dessa, dessa LTA ele passou um pouquinho da região de fibo aqui da região dos 24.650 que era uma zona também de resistência que ele fez o primeiro teste aqui não tinha conseguido depois Uh, conseguiu aí subir né é, bom motivo aí principal dessa correção toda aí né pessoal é sp pequenos deu uma uma pequena corri, corrigida o Bitcoin foi junto e a gente tinha também aqui nessa nessa região uh, o Bitcoin estava esperando o pior momento para começar a subir né quando sp pequeno tava praticamente num topo ali já tava né, esticada demais o Bitcoin decidiu subir né pessoal por isso que esse foi um trade aqui bem complicadinho eu tava trabalhando com o um treino stop aqui porque a qualquer momento a gente podia vir, vir a porrada do Bitcoin que acabou vindo mesmo né então a gente teve também inclusive essa divergência aqui no RSI quem tá acompanhando o grupo telegram a gente tava o pessoal tá falando sobre isso também então essas divergências aqui tem que tomar cuidado quando a gente faz algum tipo de rompimento assim com divergência porque geralmente o, o preço acaba não evoluindo muito bem né galera então vamos ver aqui que a gente pode esperar que agora o Bitcoin continua aqui nessa tendência de alta aqui né fazendo esses fundos ascendentes aqui né galera que é um, um bom bom sinal aí ainda né o que, que, tem, que tem que ficar atento aqui agora para mim é essa região aqui dos 22.700 tá? se a gente perder essa, essa região aqui pessoal a gente pode fazer acabar fazendo para o Bitcoin aqui tá um topinho duplo aí considero nessa região aí tá então tem que tomar cuidado Nessa região dos 22.700, 22, tá? Inclusive, aqui agora, acabei de olhar na High Block. a gente tem aqui um pool de liquidação formado nessa zona aqui dos 22.700, tá, galera? Então, se o Bitcoin vir aqui, ele buscar essa região, uh, né? Uh, ser atraído para essa zona aqui, né? E acabar uh, não conseguindo manter um suporte nessa, nessa região dos 22.700, a gente pode ter problemas aí para o Bitcoin, tá? É, eu vou comentar para vocês também sobre os pools aqui, os, os hitmaps de liquidações também da, da Binance, tá? Então... Aqui agora, galera, o que, que é importante a gente ficar de olho, na minha opinião, é ver se as pequenas vai fazer esse pivô de alta aqui agora, tá? Ela tá, ela teve, ela teve essa correção, né? A gente viu essa correção acontecendo. E eu tava de olho nessa região de Fibonacci aqui, região de 68, aqui, essa tração, né? E as pequenas acabou conseguindo ter força para uh, subir aqui mais, né? E o que a gente tem que acompanhar agora, será que esse pivô de alta vai acontecer? Se esse pivô de alta acontecer, eu acredito que o Bitcoin tem grandes chances aí de. Uh, testar de novo a região ali, próxima dos 25 para cima, tá? Porque não a região dos 26.300 aqui, que é a região uh, Fibonacci aqui, que de 68 para mim, que pelo menos no meu gráfico, tá, pessoal? Então, inclusive, como a gente tinha o mercado nessa zona aqui, quem está acompanhando o indicador de sentimento, a gente viu o pessoal o tempo todo aí shortando, shortando, né? Foram liquidados aqui, mas tinha a gente shortando e continuam shortando aqui de novo, pessoal. No curto prazo, o pessoal está... Não acreditando muito que o Bitcoin tá, vai subir, né? Então, você sabe o resultado disso, né? Acaba gerando mais liquidez acima, inclusive aqui no High Block, acompanhando aqui, ó, no, no. A gente acabou formando aqui também na, na Binance aqui, ó. Olha só que interessante esse gráfico aqui. Ele foi buscar exatamente esses pontos de liquidação mais alto aqui também, né, pessoal? Então, é muito interessante esse, esse, essa ferramenta aqui da High Block. É tá? importante vocês acompanharem. Eu vou deixar isso aqui na live, vou manter atualizado para vocês na medida possível, tá, pessoal? Terminando aqui o vídeo, eu vou mexer na live ali e já atualizar todos os indicadores. Se não fizer agora rapidamente, eu vou fazer depois moça almoço, tá? que eu estou um pouquinho atrasado. Uh, então aqui, vou dar uma olhada, olha só, nessa, nessa subida que o Bitcoin fez aqui, a gente acabou deixando mais pools de liquidação, acho que consigo dar um zoom aqui agora no gráfico. Uh, a gente acabou deixando mais pools de liquidação aqui acima, tá pessoal? Esse aqui, esse aqui é o loopback de 12 horas, né? Acho que deu algum probleminha aqui, deixa eu dar, vou ter que carregar de novo essa, essa, essa ferramenta. Para a gente poder dar uma olhada aqui, então vou botar Binance. Eu vou tentar deixar essa ferramenta aqui na, na, na live, pessoal, mas é um pouquinho complicada porque ela não atualiza em tempo real, então não sei se adianta muito deixar na live, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui no canal uh, ela e quando eu fizer as análises. Inclusive, na semana que vem eu tenho uma reunião com o pessoal da Highblock para ver aí os, os indicadores, enfim, né? Uh, não sei se vou conseguir mostrar aqui agora, não sei porque a ferramenta deu uma travada aqui, agora voltou, tá? Então, vamos lá. Então aqui, ó, se a gente der um zoom nessa região... A gente pode ver aqui que a gente formou bastante, né, uh, ba deixou bastante liquidez aqui nessa região aqui, ainda que não foi, né, uh, o pessoal acabou shortando esse movimento do Bitcoin, deixando liquidez até a região aqui dos 25 mil dólares de novo, tá galera. Se a gente olhar aqui mais uns 7 dias, a gente tem bastante liquidez aqui até essa zona aqui dos 25 mil, e, 25 mil e 500 aqui, tá? 7, 7 dias, loopback. E também uh, aqui no, no um mês, aqui, olha só a quantidade de pools de criação nessa região dos 25. Então, o Bitcoin tem, tem sim uma, uma, um, né, um, uma, um incentivo para buscar essa liquidez nessa região. Se a SP500 fizer esse pivô de alta aí, acredito que tem boa chance de Bitcoin buscar a zona dos 26.300, por que não, tá, galera? Então, é, realmente é um ponto que a gente tem que ficar atento. Mas lembrando, vocês, eu já comentei aqui também, se a gente olhar aqui no loopback de 3 meses aqui, pessoal, tá? Vamos puxar aqui, fazer um zoom de novo aqui. Uh, eu tenho também na, aqui no meu, na página de treinamentos um, um treinamento sobre essa ferramenta aqui também. Então dá uma, dá uma olhadinha, barra treinamentos. Tá? É gratuito essa ferramenta, essa, esse treinamento aqui do, da Reblock, tá galera? Então, aqui a gente tem bastante push de liquidação nessa zona aqui dos 18 mil, tá? Mas aqui no, me parece aqui que agora nesse momento a gente está com mais mais liquidação de novo travou, travou a ferramenta tá mas essa região aqui dos 25.300 para cima que a gente tem bastante aí é, né bastante liquidez nessa zona tá galera mas se a gente perder a região aí dos 22.700 acho que é grande chance do Bitcoin voltar a testar essa casa dos mil tá galera então para mim o que vai ditar um pouco aí é ver como mais pequenos vai se comportar é né? o que eu tô de olho aqui agora ver se ela vai fazer esse pivô de alta aqui tá o índice do dólar deu uma retraída, esse foi o motivo que a gente viu a SP500 voltando a, a subir, né galera? A gente deu essa, essa queda aqui no índice do dólar, estou acompanhando aqui direto esse, isso mais como indicador aí também para a gente poder uh, entender, tá? E o que eu acho importante mesmo vocês acompanharem aqui, né? Porque a gente viu essa divulgação do CPI e outros indicadores, é acompanhar aqui o gráfico do, dos, da, dos rendimentos aqui do Tesouro Americano de dois anos, tá galera? Aqui por enquanto a gente está vendo... Uh, esse, essas, esse, aqui o, o indicador aqui, na verdade, subindo, né? Então não está, não está tendo aí uma uma redução aqui, tá? Isso aqui a gente mostra uma, ele mostra a previsão do que, que o, o, a, o Banco Central Americano pode fazer com a taxa de juros e por enquanto aqui a gente está subindo, tá? Não está tendo uma rejeição. Uh, só que olhando aqui mais no gráfico semanal, aqui já me preocupa um pouquinho porque a gente está vendo aí, né, fazendo topos, topos ascendentes aqui com o RSI caindo, tá galera? Mas eu não sei de fato aqui analisar esse, isso aqui, isso aqui faz muito sentido, mas para mim mostra aqui que. Uh, ó, a gente pode ver inclusive o CPI aqui no dia, aqui, ó, no dia que aconteceu o CPI, a gente teve uma porradinha para baixo aqui, ó né? a gente teve uma, uma queda disso aqui, por isso que esse pequeno acabou dando esse esse impulso aí, né? E também tem muita gente shortando o mercado lá, né? O SP500. Então isso é um outro fator também que eu que eu fui atrás de informações aí. O pessoal tá realmente tem mais shorts do que longs aí lá, tá? Então isso leva o mercado a buscar essa liquidez do pessoal shortado, né? Infelizmente, é, né? Ou felizmente aí para quem tá ciente. Isso é como funciona, é como funciona o mercado, tá, galera? Então aqui tem que de olho aqui nessa nesse indicador aqui da da taxa de rendimento do dos Americano de dois anos aqui, tá, galera? Porque eu acho que é importante pode indicar pra gente o que, que o, a, o Federal Reserve pode fazer com, com com a taxa de juros aqui agora também em setembro, se a gente começar a aumentar muito aqui a coisa pode ficar complicada também, vale a pena acompanhar o petróleo e outros commodities aqui que eu não vou abordar aqui no vídeo, tá galera então, uh, eu acho que em relação ao Bitcoin é isso, tá, eu acho que vamos acompanhar essa região aqui dos 24.200 dólares de novo, se ele conseguir romper essa região dos 24.200 a gente tem chance de voltar a testar aqui novos patamares aí, tá galera eu acho que é uma retração normal, aqui a gente tem esse rompimento com essa divergência tá? mas para mim, se a é SP500 conseguir subir manter essa subida aí né? como tá fazendo aqui agora nesse momento o Bitcoin pode pegar força aí ó e testar novos patamares da região dos 26.000 uh, e 300 pelo menos tá então essa que eu tô que eu tô de olho aqui agora a uh, quem conseguiu fazer essas compras aqui do Bitcoin essas nesses é, eu tava aqui de olho nesse teste aqui nessa região né essa região aqui dos 23.550 aqui é, 23.600 e o Bitcoin não foi pegar tá pessoal então tá de olho nessa região aqui agora e vamos acompanhar aqui, aqui de novo, né? Se a gente vai fazer esse, esse, essa subida. Atualizo vocês aqui no, no, no Telegram. E provavelmente no final de semana eu vou ficar mais de olho aqui nos gráficos. Vou fazer também conteúdos aqui, análise no final de semana, tá pessoal? Então se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder aí novidades, tá? Uh, e também só falar do Ethereum aqui rapidamente para vocês, que eu acho que é importante. O Ethereum, galera, tá aqui. ó. Não acaba. Não, não tem bastante força, né? A gente tem o, o merge do Ethereum acontecendo no dia 15 de setembro, aqui, inclusive, está essa notícia aqui, no dia 15 de setembro. E, então, vai ser difícil um pouquinho do Ethereum aí ele corrigir muito forte, eu acho, antes disso aqui acontecer. Tá? Mas, na medida que isso aqui acontecer, galera, com certeza eu prevejo que vai ter um dump muito forte aí. Para o mercado né, do Ethereum, tá? Então tome cuidado um, nessa data aqui. Eu acho que não dá para querer comprar nessa data. Esse é o momento de vender, pessoal. Tá? No dia 15 de setembro, eu vou estar aqui com certeza realizando boas vendas do Ethereum. Essa é expectativa, até antes, na verdade, tá? Porque é, o pessoal fica bullish, mas quando sai essa, quando sai aqui esse, esse hard fork, sair esse merge, eu acredito que o Ethereum vai sofrer bastante. Aí o preço vai dar uma, uma queda, tá? Então, eu tô prevendo aí uh, nessas, nesses dias, antecedendo aí dia 15 de realizar vendas para o Ethereum, tá bom uh, e também aqui ó um, esse é uma questão também que o Bitcoin tá me deixando um pouquinho bearish no mercado também é a dominância aqui despencando né pessoal Isso aqui é um problema muito grande tá eu acho que não era o momento da dominância estar assim o Ethereum realmente uh, puxando aí muito dinheiro do mercado aí do Bitcoin tá mas acredito que dia 15 de setembro aí a gente pode uh, a partir dali o Ethereum dá uma revertida aí, o mercado voltar a fluir para o Bitcoin, tá bom? Uh, a minha opinião, galera, honestamente falando para vocês aí, quem quiser, inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo explicando sobre o Merge, o que, que eu imagino que vai acontecer com o Merge do, do Ethereum aí, o Ethereum daqui para frente, se você quiser que eu faça esse vídeo aí, eu posso fazer hoje à é tarde, inclusive, aí, se tiver tempo, comente aqui abaixo na, na, no, nesse vídeo, André, fala sobre o Merge do Ethereum né, em relação com o Bitcoin, o que, que, que eu acredito que vai acontecer né, com o Ethereum, tá? eu vou dar, posso dar, dar uma opinião para vocês, no vídeo específico sobre isso, tá bom? Então comente aqui abaixo se você quiser esse vídeo, se tiver muita gente comentando, faça um vídeo sobre, sobre isso, esse assunto aí, acho, acho que é importante para vocês, tá? Então é isso, galera, qualquer novidade eu comento para vocês aqui agora, tá? Eu tô buscando uh, nesse momento, por enquanto, aqui, entradas o Bitcoin, CSP pequenos aí, ó, tá fazendo esse pivô de alta, tá? Tá querendo fazer esse pivô de alta, tá? Bullish Bitcoin, parece, vai querer seguir junto aí, tá? Vão acompanhar, atualizo vocês no Telegram, participem, links aqui abaixo na descrição, e bons trades aí para todo mundo. Um abraço!